Então, gente, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Oliveira, da matéria de matemática do sexto ano. Vamos para a nossa primeira aula sobre potenciação e radiciação. Objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a fazer operações e saber os conceitos de potência e radiciação. Ok? Então, roteiro. Primeiro, vamos aprender. O que é potenciação? Quais as propriedades da potenciação? E também, por último, o que é radiciação. O que é a potenciação? A potenciação é uma operação matemática expressa por um número natural A elevado a um expoente n e indica a multiplicação de A por ele mesmo n vezes. Nessa operação, podemos ver que é 3 vezes 3. Como A é 3 e n é 2, 2, duas vezes. Então, 3 vezes 3 são 9. Portanto, a potência é 9. Exemplos. 2 elevado à segunda potência, ou ao quadrado, é igual a 2 vezes 2. Vai ser igual a 4. 2 elevado à terceira, ou ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pegaram aí? Vamos para mais um exemplo com um número diferente. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 3 a quinta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Propriedades da potenciação: Multiplicação de potências da mesma base. Conserva-se as bases e adiciona-se os expoentes. Exemplo: 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. 5. Permanece, que é a base. 2 mais 3 vai dar 5. Portanto, 5 elevado à quinta potência. Vamos para uma segunda propriedade. A divisão de potências da mesma base. Então, conserva-se a base e subtrai seus expoentes. Base tem que ser sempre diferente de zero, tá? Exemplo: 8 elevado à quinta potência dividido por 8 elevado à segunda potência. 5 menos 2 vai dar 3, portanto, 8 elevado ao cubo. Vamos para uma terceira propriedade da potenciação. Potência de potência. Conserva-se a base e adiciona-se os expoentes. Tá? Exemplo, 3 entre parênteses, elevado ao cubo, depois elevado ao quadrado, vai ser 3 elevado a 3 vezes 2, porque um vai estar multiplicando pelo outro. Vai dar 3 elevado à sexta potência. A quarta propriedade, produto elevado ao expoente. A gente vai usar muito, isso aí é muito bom, estar tá? bem fundamentado. Tá? Distribui-se o expoente para cada fator e aplica-se o expoente. Pronto, então, se é 2 vezes 5 elevado ao cubo, vai ser... Você pode fazer 2 elevado ao cubo, depois 5 elevado ao cubo e multiplica. Ou você pode fazer logo 2 vezes 5, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, vai ser 10 elevado ao cubo, tá? e, uma te... e uma última propriedade, que todo número elevado a zero vai dar 1. Ou seja, 6 elevado a zero vai dar 1. 1 elevado a zero vai dar 1. 20 elevado a zero vai dar 1. Então, sempre que algum número der 1 e você tem que descobrir a potência, já sabe. Qualquer número elevado a zero vai dar 1, tá? O que é radiciação? A gente aprendeu potenciação agora. Agora, radiciação é a, é a operação matemática inversa da potenciação. Tá? Por exemplo, se elevarmos um número ao quadrado e depois extrairmos sua raiz quadrada, voltamos ao número inicial. Exemplo, 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que dá 25. Se tirarmos a raiz quadrada de 25, vai dar 5. Então a gente vai ver aqui agora a raiz é o resultado da operação, o radicando é aquele número que a gente vai tirar a raiz, tem o um índice, que é aquele número pequeno que fica fiquei do lado, no caso aqui foi o 2, por isso fala raiz quadrada, se fosse o 3, era raiz cúbica, se fosse 4, raiz quarta, 5, raiz quinta, e aí por diante. O radical, que é, é o símbolo da raiz, da radiciação, na verdade, e a raiz vai ser o resultado. Nesse caso... Aqui, por exemplo, o 5 vai ser a raiz, 25 vai ser o radicando e 2 vai ser o índice. Conclusão. Então, nessa aula, o que aprendemos? Aprendemos potência e suas propriedades, foram 5 ao total. Multiplicação, divisão, potência de potência, produto elevado a um expoente e aquela do todo número elevado a zero. Radiciação e seus elementos, raiz é um elemento, índice, outro radical e radicando. Referências usamos o caderno do futuro do matemática do sexto ano, o site Matemática Genial e Professor Valentim. Agora vamos para os exercícios de fixação que estão em PDF. Até agora na próxima.